Agosto é marcado como o mês da pessoa com deficiência e incentiva a sociedade a refletir sobre a inclusão. Em Palmeiras das Missões, um projeto de extensão da UFSN chamado T Amigos tem promovido o diálogo sobre o autismo desde 2016. Coordeno atualmente o projeto de extensão, o Te Amigos, que tem como atuação, então, nesse período remoto, Uh, realizar atividades de rodas de conversa e uh, ações educativas via redes sociais, com o intuito de que a gente possa discutir mais sobre as questões das deficiências e toda essa rede de apoio uh, que as pessoas com deficiência precisam. As rodas de conversa já chegaram a mais de 15 estados brasileiros, com mais de 250 pessoas inscritas, então é um número bem expressivo, ele contempla profissionais de saúde, profissionais de educação, familiares, as pessoas com deficiência e muitos acadêmicos de vários cursos. A, multidisciplinar, a multidisciplinaridade está presente nas rodas de conversa, tanto na questão acadêmica quanto profissional. Com as rodas de conversa, o projeto promove o compartilhamento de informações e experiências sobre o tema entre a sociedade, profissionais e familiares envolvidos. Ele atua na comunidade na difusão de informações sobre o transtorno espectro autista e demais deficiências através das plataforma online com as nossas rodas de conversa mensalmente para possibilitar conhecimento, reflexões e troca de experiências. Eu como mãe de um menino que está dentro do espectro autista me sinto assim lisonjeada de conseguir ter acesso a essa informação que é de muita qualidade e muito legal. O projeto realmente anda mudando a minha vida, a forma como eu olho para o autismo e como a informação vem chegando a mim de forma tão clara e objetiva o projeto vai além da UFSM e realiza diversas parcerias com a APAI de Palmeira das Missões e a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde. Nós temos esse projeto para ajudar e auxiliar a dar o maior suporte também na instituição, bem como também nos atendimentos à pessoa com deficiência da qual a APAI atende. De 21 a 28 de agosto, é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para marcar o debate sobre inclusão, o projeto realiza desde o início do mês o ciclo de palestras alusivo ao mês da pessoa com deficiência. Para conferir essas e outras atividades, acompanhe o projeto nas redes sociais.